Cara, e tem um negócio, vou falar, isso que eu vejo. Cara, as pessoas elas têm muito medo de começar, né? Elas têm muito medo de começar. E aí, uma, uma dica. Quem, quem tá começando do zero? O que, que você indica, assim, pra essa pessoa? Pra quem tá começando do zero e tá começando não só a rede social, mas também tá começando o seu negócio do zero. Uma dica. Não contrate agência. Não contrate agência, tá? <risos> Meus amigos... Marqueteiros, desculpa aí, mas é o que eu tenho vivido aqui. E acho conta que mais um pouquinho aqui. disso aí, conta dessa experiência. Né, Lera? É o que a gente tem, tem visto e tem vivido por aqui. Você consegue, gente, fazer posts, hoje tem um www.canva.com, onde você consegue fazer, essa, olha mais dicas aí. Essa tá, dica é boa, viu? Hashtag dica da Bela, como eu falo. <risos> é, você faz posts, né? Você consegue sentar uma tarde, um sábado ou um domingo, dependendo do seu negócio, ou se você, durante a semana, duas horinhas, você consegue fazer uma programação. E aí você consegue postar. Começa difícil, mas tem fazer três postagens por semana. No máximo, no mínimo, duas semanas, duas postagens por semana. Depois começa uma todo dia. O correto seria uma todo dia para você começar a presente. Conta pra mim, conta pra mim. Você faz quantas postagens por dia aí? Alina, assim, hoje eu tenho muito... Tem umas programações, a gente já, ah, eu, já, eu já consigo, eu fico testando muito, porque o Instagram é muito teste, né? Uh -huh. é, tem semanas que a gente faz, às vezes, três postagens por dia. Tá? Três postagens por uh -huh. dia. É, então, às é, vezes... o cara assim, chegar lá, demora, né? Ele não pode É, de é não, demora, demora. Existem algumas semanas, é porque como eu já tenho um, o cronograma, vamos dizer, de alguns meses, do que eu quero lançar, uh -huh. do que eu quero evidenciar como produto. A gente tem vários serviços aqui no escritório, então uh -huh. tem programações... Produtos que eu marco com lives, né? Eu faço. Eu já fiz 30 dias de lives, nossa! 30 direto dias. e sou secretária. Esses 30 dias de lives me dá resultado até hoje. Eu preciso fazer mais lives, entendeu? Eu? É, a gente está programando aqui, porque em Recife o pessoal respira um pouco o carnaval. Mas passando é, o Rio é a mesma coisa, o Rio é a mesma coisa. Né? Passando o carnaval, a gente vai começar a sequência com de lábios. Então, vou dar uma dica para vocês. Comecem pelo menos três postagens por semana. Se vocês querem ganhar seguidor, é na postagem. Se vocês querem ganhar clientes, é nos stories. E é com live, tá? Se vocês querem ganhar seguidores vai nas postes que não deixam de ser seus futuros clientes, mas se você quiser estar tá aumentando ali sempre o engajamento, se você que está aumentando organicamente, gente, não vale a pena comprar seguidor, não caiam nessa. Tenham paciência e consistência, essa é a palavrinha, consistência. Não adianta você comprar o que as pessoas... Elas vão tirar médica, né? Você até ainda comprando, Ah, eu compro 10 mil seguidores Mas quando olhar uma postagem Só tem 12 comentários, nenhum As pessoas hoje não estão mais ligadas Em tanto de, de seguidores Mas estão ligadas na conexão que vocês fazem Nos comentários que são né? No engajamento E realmente para vocês conseguirem é, Clientes Não deixem seus stories Ficar sem stories né? Ah, vai dar 24 horas que eu finalizei aquilo ali não deixem morrer, porque toda vez que morrem, que apaga todos os stories para vocês, é, quando você começa de novo, o Instagram vai ter que começar todo o trabalho de novo para dar um alcance para vocês. Entendi, tem uma certa atração, né? Exato, essa é uma atração. Uma dica sobre isso aí, como eu falei, o Instagram sempre é teste, tá gente? Tô falando isso aqui hoje, pode ser que amanhã já... Já esteja de uma outra não, forma. Você como especialista do Instagram vai testando um monte de coisa, né? É, não, vou testando. Então, uma outra dica hoje que tá valendo. A cada uma hora, uma hora e meia. Você publicou, fez um stories lá. A cada uma hora, uma hora e meia, se você tiver, como, né faz um outro stories. Porque o tempo de vida hoje do stories é uma hora, uma hora e meia. E para você ficar sempre em cima ali das pessoas, você é cada uma hora, uma hora e meia... Bela, eu não vou conseguir, tem muito trabalho. Não, não é preciso estar tá fazendo, mas é só uma dica, tá? dica, você vai ficar assim. É o ideal, né? É o ideal. Bota é como o ideal, meta. tipo, é o ideal. E como a gente falou aqui, tipo, de humanizar, né? Eu falei aqui, daqui a pouco eu tô com um cafezinho na mão. Eu posso que estou com o café na mão, precisa você estar tá falando o tempo todo. Mas é uma mensagem, é uma dica, é uma, um antes e depois o projeto, enfim. É algo que você esteja aqui ó, no seu dia a dia e você já <risos> publica. É maravilhoso, maravilhoso.